Manifesto contra o trabalho, parte 5: O trabalho é um princípio de coerção social. O trabalhador, portanto, só se sente em si fora do trabalho. No trabalho, sente-se fora de si. Só está à sua vontade quando não trabalha. Quando trabalha, não está no seu domínio. Assim, o seu trabalho não é voluntário, mas imposto. É trabalho forçado. Não constitui a satisfação de uma necessidade mas apenas um meio de satisfazer outras necessidades. A estranheza do trabalho ressalta claramente do fato de se fugir dele como da peste, logo que não exista nenhuma coerção material ou de outro tipo. Karl Marx, Manuscrito Econômico-Filosóficos, 1844 Não há em rigor qualquer identidade entre o trabalho e o fato de os homens transformarem a natureza e se relacionarem uns com os outros em determinadas atividades. Enquanto existirem seres humanos, eles hão de construir casas, fabricar roupas, produzir alimentos e muitas outras coisas, hão de educar os filhos, escrever livros, discutir assuntos, construir jardins, compor música e tanto mais. Essa é uma verdade banal e evidente. O que não é evidente é que a atividade humana em si, o puro dispêndio de força de trabalho, sem que se leve em consideração o respectivo conteúdo, independentemente das necessidades e das vontades dos envolvidos, se torne num princípio abstrato que domina as relações sociais. Nas antigas sociedades agrárias, havia todas as formas possíveis de dominação e de dependência pessoal, mas não existia uma ditadura do trabalho, enquanto abstração. É certo que as atividades levadas a cabo na transformação da natureza e nas relações sociais não eram de modo algum autodeterminadas, mas tampouco estavam na dependência de uma ideia abstrata de dispêndio de força de trabalho. Pelo contrário, tais atividades encontravam-se enquadradas em complexos dispositivos de normas, configuradas por preceitos religiosos, tradições sociais e culturais, estabelecendo obrigações recíprocas. Cada atividade tinha o seu tempo e o seu lugar próprios. Não existia uma forma geral e abstrata de atividade. Só o moderno sistema de produção de mercadorias, com a sua finalidade autotélica de transformação permanente de energia humana em dinheiro, veio criar esse domínio particular, apartado de todas as outras relações sociais e abstraído de qualquer conteúdo, que leva o nome de esfera do trabalho. A esfera da atividade não autônoma, incondicional, não relacional, robotizante, separada do restante do contexto social e obedecendo a uma abstrata racionalidade finalista de economia empresarial, independente das necessidades. Nesta esfera separada da vida, o tempo deixa de ser tempo vivido e vivenciado. Torna-se simples matéria-prima que tem de ser otimizada. Tempo é dinheiro. Cada segundo é contabilizado. Cada ida à casa de banho é um escândalo. Cada conversa é um crime contra a finalidade autonomizada da produção. No local de trabalho, apenas pode ser gasta energia abstrata, a vida fica lá fora, ou porventura em parte nenhuma, porque a cadência do trabalho rege interiormente todas as coisas, até as crianças são domesticadas pelo relógio, para que um dia possam ser eficientes. As férias só servem para a recuperação da força de trabalho, e mesmo as refeições, nas festas e no amor, o ponteiro dos segundos faz tic tac na nossa cabeça. Na esfera do trabalho não conta aquilo que se faz, mas sim o que fazer, enquanto tal seja feito, pois o trabalho é um fim em si mesmo, justamente na medida em que traz consigo a valorização do capital-dinheiro, a infinita multiplicação do dinheiro por intermédio do dinheiro. O trabalho é a forma de atividade própria desta absurda finalidade autotélica. É por isso, e não por quaisquer razões objetivas, que os produtos são todos eles produzidos como mercadorias, só sob a forma de mercadoria representa a abstração dinheiro, cujo conteúdo é a abstração trabalho. Nisto consiste o mecanismo da engrenagem social autonomizada, em que se mantém aprisionada a humanidade moderna. E é precisamente por isso também que o conteúdo da produção é indiferente, como é indiferente a utilização dadas às coisas produzidas e as consequências sociais e naturais da produção. Saber se se constrói casas ou se se produz armamento se se imprime em livros ou se se cultiva tomate transgênico, se em consequência as pessoas adoecem, se a atmosfera é poluída ou se apenas é espizinhado bom gosto, nada disso interessa, desde que de um modo ou de outro a mercadoria possa ser transformada em dinheiro e o dinheiro de novo em trabalho. Que a mercadoria exija um uso concreto e que este eventualmente seja destrutivo é coisa que não tem o um mínimo interesse para a racionalidade da economia empresarial pois para esta o produto não é mais do que o portador de um trabalho pretérito, de trabalho morto. A acumulação de trabalho morto enquanto capital, representada sobre a forma de dinheiro, é o único sentido que o sistema de produção de mercadorias conhece. Trabalho morto? Uma loucura metafísica. Sim, mas uma metafísica que se tornou realidade palpável. Uma loucura objetivada, que domina esta sociedade com mão de ferro. No eterno comprar e vender, os homens não se relacionam como seres sociais conscientes, limitam-se a executar como autômatos sociais a finalidade autotélica que lhes é prescrita.